Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas, tá? Esvazia em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? E você, nesse momento, você está falando, meu Deus, Renato, como é que eu faço isso? Esse problema é de quê? Olha, devagar. Vamos lá, verdade. Tem uma bomba que esvazia em 10 horas. Se a vazão promovida fosse 25% maior, você sabe qual é a vazão da primeira? Não. Então, você bota que é 100. Então, eu já tenho que o problema é regra de 3. Por que o problema é regra de 3? Você já vai ver. Porque você tem duas informações, duas grandezas, está querendo uma delas. Olha só, vamos lá. A bomba, 10 horas com vazão de 100% correto? Tu não sabe, tu bota 100%. 10 horas com vazão de 100%. Deixa eu sair daqui. Show? Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, então é 125% de vazão. O que, que é 125% de vazão? 100% que era mais 25%. Show? Em quanto tempo ela esvaziaria? Esvaziar em X horas. Show de bola? Ela vai esvaziar em X horas. Beleza? Aumentou a 100 mais 25, 125% de vazão. Maravilha, né? Ó, 10 horas, 100% de vazão. Se aumentar 25%, 125% de vazão, vai ser X horas. Regra de três simples. Beleza? E a técnica R me diz o quê? A técnica R. Como eu resolvo regra de três simples. Regra de três simples eu resolvo usando os sinais. Analiso os sinais e vejo ali. Então, vamos lá. Vamos analisar os sinais. Vamos lá. Ó, com 100% de vazão, eu levei 10 horas. Se eu aumentar a vazão, eu vou levar menos horas. Por quê? Eu vou ter uma vazão maior, logo vai esvaziar em menos tempo. Então, vai ter menos horas. Show de bola? Agora, toda vez que os sinais são diferentes, basta você multiplicar reto para ter o resultado. Toda vez que os sinais são diferentes, basta você multiplicar reto para ter o resultado. Então, vai ficar ó, 125 vezes x, que é 125x, igual 10 vezes 100, que dá 1.000. 125x igual a 1.000. Show de bola? 125 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, isso é 1.000 divididos por 125. Logo, o valor de x são o quê? 8 horas. Então, eles vão levar...